Então, sejam todos bem-vindos e bem-vindas à disciplina de Filosofia da Educação, parte 2. Vocês já me conhecem, eu sou a professora Caroline Tecchio e nós trabalhamos juntos a disciplina de Filosofia da Educação 1. Um. Então, eu diria que agora nós estamos prontos para dar sequência ao aprendizado, à reflexão criteriosa, à reflexão cuidadosa sobre a filosofia da educação certo? Bem, então, mesmo que vocês me conheçam, vou repetir algumas coisas, para quem não está lembrado, a minha formação é na área de História, eu sou graduada pela Universidade Estadual do Centro-Oeste, aqui do Paraná, pela Unicentro, essa mesma instituição na qual vocês fazem o um curso de Pedagogia. Também tenho mestrado na área de História pela Federal de Pelotas e doutorado pela Universidade Estadual do Paraná, no campus de Marechal Cândido Rondon. Na minha trajetória acadêmica, eu sempre estive envolta em processos educativos da educação à distância e também trabalhei no presencial, na educação do campo, em várias áreas que agora vocês, com certeza, estão com muito interesse, estão observando todo esse campo de, de atuação. Então, tenho essa trajetória como professora, como pesquisadora, uma pesquisadora da história militar, mas que sempre teve os olhos voltados para os processos educativos e, com muito amor, trabalhando nas áreas de estágio, formando professores, estou aqui para contribuir, da mesma forma, na formação de vocês. E essa disciplina ela é, de fato, muito especial, porque quando nós falamos na filosofia da educação, nós temos um rigor teórico, nós temos uma sequência que precisa ser observada do pensamento filosófico, agora a gente vai é, na questão mais contemporânea do Brasil, por isso vocês conseguem linkar melhor as questões caras à educação do momento presente com o que vocês estão lendo, então é sensacional. Mas é aquele momento que faz a gente olhar para dentro, refletir, pensar e criar espaços autorais de pensamento. Vou conduzir vocês por esse processo na disciplina e logo mais eu explico como. Bom, então quero deixar bem claro para vocês quais são os objetivos da nossa disciplina Filosofia da Educação 2. Nesse percurso nós temos uma emenda, que vocês podem consultar, dêem uma olhadinha no texto da emenda, e nós vamos ter como objetivo, dentro desses estudos, que vocês possam pensar sobre os pressupostos filosóficos da educação brasileira. Como eu disse, agora a gente pega uma parte que na linha do tempo ela é mais contemporânea, está mais pertinho dos eventos que nós observamos. Por isso, a filosofia como uma experiência, como um espaço de saber na prática pedagógica, é algo que vocês precisam, de fato, como eu já falava lá em Filosofia da Educação 1, levar para as vidas de vocês. Como que eu digo isso? Bem, todo pedagogo, toda pedagoga precisa ter conhecimento, ter uma base teórica bem fundamentada para fazer as suas reflexões. Afinal, uh, o nosso querido Dermeval Saviani ele já dizia, nós precisamos compreender que a filosofia da educação ela é uma reflexão. Só que ela não é uma reflexão qualquer, ela é uma reflexão pautada nesses princípios da rigorosidade, do amparo teórico. E vocês, enquanto pedagogos e pedagogas, precisam ter esse discernimento, essa compreensão, para que quando acontecer um problema pontual na escola onde você atua, ou na organização em que você está atuando, cada qual vai seguir aí de acordo com o que lhe agrada mais, nesses diversos campos de trabalho que a pedagogia oferece, e aí vocês vão precisar encontrar uma solução para aquele problema, para aquela questão pontual, e para isso eu tenho certeza que a fundamentação teórica, o conhecimento dos filósofos e as reflexões que nós vamos fazer aqui sobre educação vão te ajudar muito a ter um desempenho ainda melhor e a oferecer aquilo que é o nosso propósito, uma educação de qualidade e uma educação que sirva para as pessoas. Como nós vamos fazer isso? Qual é o caminho que nós vamos percorrer para que esse conhecimento todo chegue até aí, chegue até você? Bem... Eu vou falar primeiro da produção autoral dessa disciplina, que é o nosso e-book. Então, vocês devem lembrar que na Filosofia da Educação 1, nós trabalhamos mais fortemente com o Platão, com o mito da caverna, com aquela questão das sombras e de como uma determinada realidade impactava as pessoas, e daí tiramos importantes reflexões, reflexões filosóficas. Dessa vez, eu intitulei o e-book novamente com o primeiro título semelhante, ou melhor, igual ao título passado. A educação e o convite para pensar. O que muda é que depois dos dois pontos, agora nós temos pressupostos filosóficos da educação brasileira. Eu vou falar mais pontualmente desse e-book num vídeo específico. Sigam acompanhando a disciplina que vocês vão compreender qual foi a proposta. Mas eu já adianto para vocês que foi justamente para trazer uma trajetória histórica de legislação brasileira e como a sociedade em si, a conjuntura social, impactou e teve relevância na forma como se concebia a educação. Aliás, atenção para isso. A forma como está organizada e como acontece a educação, de um modo geral, sempre está contextualizada sempre tem relação com as outras coisas que muitas vezes até parece ou pareciam pelo menos dissociadas dessa área pontual. Exemplo, estão cansados de ouvir falar da pandemia da Covid-19. Como a pandemia não mudou todo o contexto educacional, fato, veja como uma coisa está sempre vinculada à outra. Isso é só para pegar um exemplo bem simples para isso que eu estou falando. E aí nós seguimos também com o livro base, que já era esse, então eu repliquei o livro base, que se chama, vou repetir a palavra agora porque está no título do livro, As Bases Filosóficas da Construção do Conhecimento, do professor Jair Antunes. Então tem um capítulo ali que também será referência, será leitura obrigatória para vocês, como texto base da disciplina. Também teremos os artigos científicos para vocês aprofundarem ainda mais esse conhecimento com temas sempre guiados, sempre na apresentação da unidade. Eu vou mostrar para vocês sobre esses textos e como que eles colaboram para fazer de você um pedagogo, uma pedagoga que tenha reflexões filosóficas embasadas com bastante qualidade. Sobre a divisão das unidades. A divisão das unidades ela vai respeitar a temporalidade da emenda, que é a gente pegar esse período mais contemporâneo e fazer alguns links com conteúdos que nós já vimos. Então, nós vamos trabalhar, por exemplo, na unidade 1, um, o título dela vai ser assim, Idealismo e Materialismo, que é quando nós vamos, como eu disse, linkar com essa questão dos filósofos pelos quais nós já passamos, até para situar melhor vocês. Na unidade 2, nós vamos estudar o desencantamento do mundo e o existencialismo. Na unidade 2, nós vamos estudar o desencantamento do mundo e o existencialismo. Outros aspectos que, quando a gente pega o período do pós-guerras, nós temos uma mudança bem significativa aí para a gente observar na educação. E para encerrar, nós vamos tratar, agora sim, bem específico, sobre os pressupostos filosóficos da educação brasileira. Quando eu trago para os pressupostos filosóficos da educação brasileira, vocês já, como eu disse, têm muito mais condições de linkar com a realidade, de observar exemplos. Então, nessa unidade, nós vamos trabalhar com pesquisa, com a nossa roda de conversa, bem trazendo para o momento presente, para o momento atual e para a autoralidade de vocês. É isso, desejo a vocês um ótimo aproveitamento em relação a essa disciplina, que vocês façam a leitura, tirem as dúvidas sempre que necessário, fiquem pertinho dos tutores, das tutoras, para acompanhar vocês no aprendizado e também contem comigo sempre que sentirem a necessidade.